Olá! Você está iniciando a disciplina Transformação Digital e Sociedade, que tem a carga horária de 51 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender as bases conceituais das tecnologias digitais e sua relação com a sociedade, bem como suas redes de interdependências. A partir de uma perspectiva crítica que analise a conjuntura social e estrutura cultural que cada momento histórico se constituiu, a maneira como a tecnologia digital impacta diretamente no convívio dos sujeitos na transformação comercial e, sobretudo, na inovação do cotidiano. O conteúdo programático está organizado em três módulos. Módulo 1 – Homem e Tecnologia – Um diálogo necessário para a cultura digital. Módulo 2 – Interlocuções entre Transformação Digital e Mercado de Trabalho e Módulo 3 – Transformação Digital e Ferramentas Inovadoras Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá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 Eu sou a professora Miriam Brum-Arguelho, da FAED, e vou trabalhar essa disciplina juntamente com vocês, onde iremos abordar as bases teóricas da transformação digital na indústria, no comércio, na comunicação, nos governos e na sociedade como um todo. Nós iremos analisar a conjuntura social e a estrutura cultural de cada momento histórico que vivemos na contemporaneidade e a maneira como a tecnologia digital impacta diretamente no convívio dos sujeitos e na inovação dos nossos cotidianos. Dentre outros aspectos, essa disciplina é importante para todos nós como cidadãos comuns e como profissionais, porque num mundo em constante transformação, as tecnologias